Iniciaremos uma série de vídeos sobre o Facebook ADS, que é a plataforma de anúncios do Facebook. E o primeiro vídeo será como impulsionar a sua publicação. Confira conosco após a vinheta. será de como impulsionar uma publicação. Este anúncio tem como objetivo alavancar uma postagem, você vai turbinar ela, vai dar um gás nessa postagem, você, você vai dizer para o Facebook, Facebook eu quero investir 5 reais nessa postagem e ele vai te mostrar o alcance que você vai ter com esta verba, você vai fazer uma segmentação, você vai escolher de qual estado que você quer que apareça, para qual cidade você quer que apareça e impulsionar essa publicação. O primeiro passo para você conseguir fazer este anúncio é ter uma página e não um perfil. Abaixo de todas as postagens que você fizer, repare, vai ter um botãozinho chamado é, Impulsionar Publicação. Clique nele e aparecerá já de cara um resumo do seu anúncio. Do lado direito vai aparecer a sua postagem, o que você irá impulsionar. E do lado esquerdo vai aparecer os detalhes para você montar a sua segmentação. O primeiro tópico da segmentação que você deve escolher é o público. É onde você vai determinar para que pessoas irá aparecer o seu anúncio. primeiro tópico é pessoas que curtiram sua página. O que, que isso significa? Significa que você irá mostrar o seu anúncio só para as pessoas que seguiram a sua página. Aqui o Facebook declara que ele não mostra as suas postagens para todo mundo que curtiu a sua página. Quando que é interessante você utilizar este tipo de público? Quando você tiver um número de seguidores interessante, você tem acima de 5 mil curtidas, quer dizer, você já tem um público legal, aí você pode selecionar esse público. Quando as pessoas já te seguem, quer dizer que ela tem uma certa interação com você, então elas tendem a aceitar melhor os seus anúncios. O segundo tópico é pessoas que curtiram a sua página, os amigos dela. Esse é aquele anúncio que aparece na sua timeline quando seu amigo curtiu tal empresa. É também um tipo de público interessante, porém só quando você tiver um número de seguidores interessante. Um exemplo, se você tem mil curtidas na sua página e cada uma dessas mil pessoas tem 300 amigos, você pode ter um alcance máximo de 300 mil pessoas, então faça esse cálculo médio para saber se é legal você utilizar esse tipo de anúncio. O terceiro tópico, que é para todas as empresas que estão começando, que é muito legal para quando você quer aumentar o seu número de alcance, conquistar novos clientes, é o pessoas que você seleciona através de um direcionamento. No nosso exemplo, a gente vai escolher esse daqui. Escolhendo a terceira opção, você tem que clicar em criar um novo público. Ao criar o um novo público, o primeiro item está escrito nome. Isso é apenas um nome que você vai dar para sua segmentação, para quando você for fazer de novo o anúncio, escolher e não precisar ter que fazer toda ela novamente. Segundo tópico, localização. É aqui onde a maioria das pessoas erram. Aqui tem que estar tá a cidade onde você atinge, a cidade onde você vende. Então, se minha empresa é de roupa masculina e eu consigo vender só para Campo Grande, eu tenho que marcar cidades e escolher a cidade Campo Grande MS. Não coloque a nível Brasil. O seu, o seu dinheiro de investimento vai ir muito mais rápido e muito provável que você nem venha para outros estados. Logo após a localização, você tem a idade. É ali onde você vai afunilar o seu público. Então, se você tem uma roupa de loja masculina e vende para pessoas de 18 a 40 anos, é ali onde você vai marcar esse público. Então, Compensa você afunilar mais para atingir melhor o seu público-alvo Porque você não vende roupas para pessoas da terceira idade Um exemplo Gêneros Você já é uma loja de roupa masculina Você tem que marcar Quem que, quem que compra a roupa? São os homens? Então você vai lá e tica homens o último tópico e um dos mais interessantes São os interesses Ali você consegue atingir as pessoas De acordo com o gosto dela De acordo com a navegação dela no Facebook como que o Facebook faz isso? O Facebook começa a captar a navegação de todo mundo. Então, se eu, Alexandre, vou lá e curto uma loja de roupa de, do shopping, que vende só roupa masculina, o Facebook já sabe que eu tenho interesse em roupas masculinas. Se eu vou e curto uma empresa que é especializada em bonés para homens, então o Facebook já sabe. Então, você consegue ir afunilando melhor para atingir o seu objetivo. Então, recapitulando, primeiro tópico, localização, você vai colocar a localização que te interessa, no caso Campo Grande. O segundo, a idade do seu público-alvo, 18 a 40 anos. O terceiro, o gênero. Se você é uma loja que vende só para homens, você vai marcar homens. E o último tópico é os interesses. Você consegue atingir as pessoas de acordo com o gosto dela. Feito isso, clica em salvar. Após definir o público que você deseja alcançar, você tem que escolher qual que é o orçamento que você gostaria de investir nesta postagem. No meu caso, apareceu pré-determinado pelo Facebook R$ reais. porém este valor é editável e muita gente não sabe, então você pode clicar com o seu mouse e escolher o valor que você deseja investir. No meu caso, eu vou colocar R$ reais. Logo abaixo, ele vai te dar um resumo de pessoas alcançadas. Aqui para mim está aparecendo um público total de 190 mil pessoas e com 10 reais eu vou alcançar de 1.200 a 3.100 pessoas. Por que, que ele pode alcançar o mínimo de 1.200 Se o seu anúncio for muito ruim e o Facebook tiver dificuldade para ele entregar para as pessoas este anúncio, ele vai alcançar o mínimo. Se o seu anúncio for muito ruim, interessante ele pode alcançar o tempo máximo que é 3.100 pessoas um pouquinho abaixo está escrito duração é o tempo que o seu anúncio vai permanecer no ar então com 10 reais ele vai alcançar de 1.200 a 3.100 pessoas e eu posso escolher a quantidade de dias no meu caso eu vou escolher uma duração de 5 dias então você vai contar a partir de hoje Hoje é dia 11, eu tenho que escolher, aqui, veicular este anúncio até dia 15 do papo. O que, que ele vai fazer com o seu orçamento? Ele vai dividir pelo número de dias. Então vai ficar R$ 2,50 por dia até o dia 15. Feito isso, é só você clicar e escolher as formas de pagamento do seu anúncio. Atualmente temos duas opções. A primeira, e aqui a mais usável, é a de cartão de crédito no modelo internacional. Você vai adicionar o seu cartão de crédito e clicar em funcionar. Ele vai cobrar do seu cartão de crédito só após terminar a sua campanha. E não necessariamente ele vai cobrar tudo que você colocou como orçamento. Ele vai cobrar só o que ele investiu. Se você pausar e interromper o anúncio no meio dele ele vai cobrar só o que ele gastou até o momento. O outro formato é o boleto, porém não está disponível para todas as contas. Mas se aparecer para você não tem problema nenhum você escolher essa opção. Eu só dou como, como dica, coloque um valor a mais do que você for impulsionar. Um exemplo, neste meu caso aqui eu estou investindo 10 reais na publicação. Eu posso pagar um boleto de 30 e eu vou ficar com um saldo no Facebook de 20 reais para quando eu quiser impulsionar outra publicação. Outra dica interessante, dica não, regra, é a imagem que você for impulsionar no Facebook só pode ter no máximo 20% de texto, senão ela será reprovada automaticamente. E uma dica para finalizar, é após você ter feito a sua campanha de impulsionamento e tiver terminado, você vê que teve bastante curtidas na publicação, Clique no número de curtidas e convide todas essas pessoas para, para curtir a sua página também. Assim você vai conseguir ter uma interação com essas pessoas e possivelmente ela passará a ver as suas publicações sem você ter que pagar. Então essa é uma dica para você otimizar a sua verba de investimento. Muito obrigado pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida deixe nos comentários e até a próxima. Vamos falar sobre as vantagens do parque Seguro. Entre elas está a não existência de taxa de adesão, implementação simples, aceita a cartação. No Facebook a gente consegue fazer campanhas segmentadas. O que, que isso significa? Eu posso fazer uma postagem impersonal.